Dia após dia, a tecnologia nos entrega um mundo cada vez mais ágil e conectado. É neste cenário que o outsourcing das coisas ganha mais força, rompendo o modelo tradicional de compra e venda de produtos e soluções por meio da locação ou outsourcing, como se diz no mercado. A melhor alternativa para que as empresas se dediquem ao seu próprio negócio em vez de destinar energia para aquilo que não faz parte do seu core business. Alugar, ao invés de comprar, está cada vez mais comum seja no ambiente pessoal ou no profissional. Você já percebeu que cada dia mais pessoas preferem utilizar aplicativos de transportes a comprar um carro? Já notou, por exemplo, que as empresas não compram impressoras e outros equipamentos para os seus colaboradores, mas sim alugam? A Simpress acredita e investe nessas tendências. Foi pensando nisso que ela desenvolveu o SaaS. Simpress as a solution. Uma plataforma de outsourcing de equipamentos e soluções que simplifica o dia-a-dia -dia da sua empresa, realizando uma gestão completa e unificada do seu negócio com toda a expertise e infraestrutura tecnológica Simpress. O SaaS é composto por cinco pilares fundamentais para a sua empresa. Primeiro pilar, impressoras e multifuncionais. O outsourcing de impressão é o mais tradicional dos pilares de locação de equipamentos e há anos contribui para a redução de custos e otimização de diversos processos, sendo o pilar responsável pela sólida liderança de mercado da Simpress. Ele disponibiliza a estrutura completa de impressoras laser e largo formato além de multifuncionais com alta tecnologia e soluções opcionais para gestão, segurança e personalização de fluxos de trabalho para o seu negócio. Sua empresa não terá preocupações com a gestão e manutenção dos equipamentos instalados, pois a Simpress trabalha de forma proativa, com SLA de atendimento e soluções que permitem controle e gestão de impressão, evitando desperdício e gastos desnecessários. Segundo pilar, térmicas e coletores. O outsourcing de térmicas e coletores possibilita mais produtividade nos processos de identificação, captura e rastreamento dos dados da sua empresa. Temos soluções completas para diversos segmentos, como por exemplo, saúde, indústria, varejo, logística, entre outras. Nosso portfólio de impressoras térmicas atende as mais variadas necessidades, desde a impressão de recibos em recepções, até a impressão de etiquetas em ambientes industriais e externos por meio de impressoras portáteis. Para mais mobilidade e produtividade, nossos leitores e coletores de dados são equipados com tecnologia Android, conexões 4G, Bluetooth, Wi-Fi, e também baterias de alta durabilidade, que garantem mais performance no fluxo de trabalho. As informações são capturadas e processadas de forma online, permitindo um assertivo nível em tomadas de decisões. Os equipamentos atendem à demanda de captura de todos os tipos e tamanhos de códigos de barras impressos em diferentes superfícies, com equipamentos desenhados especificamente para resistir ao processo de desinfecção constante. A Simpress trabalha para manter o parque tecnológico da sua empresa operando e sempre atualizado com o que há de mais avançado no mercado de impressoras térmicas e coletores de dados, além de fornecer camadas de soluções que se ajustam de acordo com as necessidades da sua empresa. Terceiro pilar... Notebooks e Desktops O pilar de Outsourcing de Notebooks e Desktops possibilita vantagens competitivas com equipamentos de alta tecnologia, segurança e design moderno, além de atendimento on-site, plano de backup atualização tecnológica e as melhores opções de soluções do mercado, garantindo o nível de atendimento SIMPRESS nos prazos definidos e na resolução de chamados técnicos. E você ainda pode adicionar ao contrato o DRM, o serviço SIMPRESS de análise e monitoria de dispositivos por meio da nuvem. Com ele é possível prever a integridade, vulnerabilidade e performance do parque de equipamentos de forma proativa. Quarto Pilar Smartphones e tablets O pilar de outsourcing de smartphones e tablets possui os melhores equipamentos com design moderno e capacidade tecnológica desenvolvida para atender as diversas necessidades do ambiente corporativo focando sempre na execução das tarefas a qualquer hora e em qualquer lugar Além disso, sua empresa pode contratar o Simpress Assistance, um serviço de cobertura para danos acidentais com SLA de acordo com a sua necessidade Quinto pilar INOVAÇÃO DIGITAL Aliada à tecnologia desses equipamentos, a Simpress trabalha a inovação digital utilizando soluções adicionais embarcadas e customizadas que otimizam as etapas de captura inteligente de documentos, workflow de informações, armazenamento e busca de conteúdo que possibilitam a criação de ambientes mais ágeis para diversos setores da sua empresa. Um gerenciamento completo de documentos com segurança, eficiência, facilidade e economia. Essa gama de soluções Simpress possibilita a adoção de processos conectados que incorporam mobilidade e tecnologia para garantir fluxos de trabalho cada vez mais produtivos e com o melhor custo-benefício, oferecendo novas formas de tornar o seu negócio mais competitivo, com mais controle e menos custos. Fale com a Simpress, empresa referência em outsourcing de equipamentos e soluções para a sua empresa.